Sem sonhos, a vida não tem brilho. Ponto. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Ponto. Sem meta, os sonhos não têm alicerces. Ponto. Sem meta, os sonhos não têm alicerces. Ponto. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Ponto. Sem prioridades, se você não priorizar alguma coisa, eu vou fazer aquilo ali, não se torna real. Ponto. Sonhe. Trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por omitir.